Olha o cenário, que bonito. Vamos dar um zoom aqui, ó. Agora ficou bom. Deu zoom ali, apertou o rec aqui, mais uma vez, tá gravando. Muito bem, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Mas eu acho que eu fico aqui, tá bom? Uhum. Pra cá, meio dia. Ó, agora sim, hein? Pisa até um, um papel aqui, tipo, ator do Hollywood, tá ligado? Só que não é do Hollywood, não. Bom, enfim, vamos começar a gravar essa bagaça. Fala jovens, beleza? Aqui quem tá falando sou eu, Tafarela, proprietário do canal agora que a gente tá criando A gente quem? Quem tá criando? Eu tô criando, não é a gente, não tem ninguém aqui, só eu Bom, enfim, eu tô criando, vai ter várias pessoas que vai participar, enfim, é isso aí Então vamos começar de novo, do começo, vai, volta aí, voltou? Beleza Então fala jovens, tudo bem? A partir de hoje eu vou estar gravando uma série de vídeos pro canal Esse canal que eu tô criando é, vai falar muito sobre tecnologia, eu adoro tecnologia, tudo que vai bateria, tudo que vai... tudo... Tudo que tem motor, tudo que tem negócio eletrônico, que tem fio, que tem botão, que... é isso aí, eu gosto dessas coisas aí. Você gosta também? Se você gosta, você tá no canal certo. Então é isso aí, é, então eu vou explicar aqui falar resumidamente do que, que é as coisas. Não dá tá saindo meu, meu, meu sleeper não, né? Acho que não. Então, vamos lá. Vamos começar do começo? Porque se começa do começo, né? O porquê que eu me mudei pra Inglaterra, né? Vocês estão vendo nome no canal aqui, que é Tafarelo Vlog Ok. E eu me mudei pra cá porque no Brasil há dois anos atrás mais ou menos, eu fui roubado lá, me roubaram 50 mil reais, me roubaram todas as músicas que eu tinha no meu computador que pra quem não sabe, eu sou de gay. E pro azar da vida, o HD de backup tava dentro da mochila também, ou seja, eu perdi eu perdi tipo 15 anos de música em um dia. Então, eu perdi minha vida de trabalho inteira em um dia aí eu resolvi começar do zero em outro país, me casei e tô aqui hoje na Inglaterra, faz dois anos já o que eu fazia no Brasil? Eu era DJ no Brasil né, e eu tocava, por uns takezinhos da, das festas que eu tocava aí, então pô o 그래서 enfim, é essas peças que eu tocava aí Então, a edição faz tudo, né, velho? Tô aqui gravando sem parar, você põe a mão ali, passa, você volta, o vídeo já tá passando e já acabou Então, o que que eu faço aqui no Reino Unido? Eu ainda sou DJ, toco seis dias por semana, com um dia de folga só E agora para aprender esse canal, porque me pediram muitas vezes pra gravar vídeos De as coisas que eu faço, de, de onde eu vou, da, que eu sou meio... Eu sou um cara diferente aí, entendeu? Então, melhor gravar os vídeos mesmo E também no canal vai ter review, vou comprar uns negócios novos aí Vai chegar, eu vou abrir, vou fazer review eu vou fazer um box, como eu já fiz um, um box de um carrinho que eu comprei Vai ter tutorial também, tutorial é muito legal Eu gosto de ensinar as pessoas as coisas que eu sei fazer Eu gosto de passar pra frente, sabe? Porque eu acho que na vida você tem que ensinar o próximo Tem um ditado que eu carrego comigo, é assim Prefira ajudar do que precisar ser ajudado Então, tipo, fica aí pra você refletir nessa vida, ó Vou pôr aqui um lado aqui, ó Taffarello Filosofano <risos> O ah, que mais? Vai ter reparos eletrônicos também, algumas coisas. Eu não sou especialista em eletrônica, mas eu entendo um pouco, então vai ter alguns reparos e algumas coisas aí. Tem alguns equipamentos ali pra fazer, CDJ, tem uma controladora ali pequenininha pra arrumar. Uh, mas se tiver eu vou postar, então não vai ser todo dia que vai ter um vídeo de reparo, mas aí vamos supor, se algum dia tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra mim, que vai ter um e-mail aí aparecendo no canal. Você procura aí, você vai achar o um e-mail. Vai ter carrinho de controle remoto, que tem dois aqui em cima, um barra 18 e um barra 14, que é isso, são as escalas. Né? Eu tenho mais um ali, um barra 8, que eu comprei que é bem grande, bem agressivo. Então vocês vão ver vídeos dele aí rampando, vídeo de arrumando carrinho, vídeo de limpando o carrinho, vídeo de quebrando o carrinho também. Enfim, tem muita coisa, tem muita coisa nesse carrinho, eu gosto bastante. Eu comecei a usar isso agora, já gostando bastante. Eu vou pôr uns um takezinhos aí de umas rampinhas que eu fiz. Fiz não, que, que eu fiz? Eu não fiz a rampa, eu rampei a rampa. Rampei a rampa. É certo falar isso? Rampei a rampa. É porque eu, eu rampei. Eu rampei aonde? A rampa. Então rampei a rampa. Se tá certo ou não, whatever. Não vai ficar assim. Enfim, eu rampei a rampa e eu vou por, de novo. <risos> eu vou pôr uns, uns takes aí. Edição, vai lá! E foi dada a largada! <risos> Dora sim, ó, você vira pra Cidade tem gandula lá, lá gandula. Oi! É, é, é bom né depois eu falo o software que eu tô usando que, que eu vou aprender a usar ele hoje, que eu nem atendi ainda nem aprendi, eu sei usar Final Cut mas eu não vou fazer Final Cut esse. vou fazer o canal todo com um novo software vai ter drone também, eu tenho uma Viki Pro, que eu comprei eu já tive ele há algum tempo, eu vendi agora eu comprei de novo pra, pro canal, e ia ter um, um aquele drone baratinho da a Yashine, Yashine E58, mas ele resolveu voar, I eu I <risos> <risos> acho um que eu posso ir. Eu acredito que eu posso ir no mundo. Eu acredito que eu posso ir. Eu acredito que eu posso drone? Eu acredito que eu posso Para Eu acredito que eu posso Eu acredito que eu posso do Eu acredito que eu posso ó, Eu acredito que eu posso vendendo tem as Hélices ali também, mas não vai fazer nada com a né? Enfim, se algum dia alguém tiver precisando de um, eu vendo 12, sei lá. Vai ter bikes também, eu gosto muito de bike. Vai ter umas trilhas, algumas coisas a gente prende a GoPro ali, faz uma trilha. Não agora, porque agora tá no inverno e né, acho que só no verão isso, mas enfim, vai ter. Vai ter carros também, gosto muito de carro, já tive um, um R18 aqui. Já tem... Tive um Honda Civic Mas vai ter carro que a gente vê na rua Alguma brincadeira Eu posso colocar o carro que eu tinha no Brasil eu Tinha um DS3 estágio quase 3, 2,5 uh, Vai ter jogos também, games de PC Qual que é a dif... Vamos lá Qual que é a diferença de jogos e games? Eu não sei Eu vou por aqui jogos desse lado E games desse lado Pausa o vídeo a tela apagou, quando eu pauso o vídeo ela pagou e como você sabe que eu sei, porque atrás da câmera tem um espelho, rapaz pra mim ficar me vendo, e vendo a câmera, e vendo eu e ver vi, a câmera, e ver a câmera eu. eu tenho aqui um G29, eu tenho controles, eu tenho um controller gamer aqui desse lado, não sei se tava vendo o vídeo, não, acho que eu cortei enfim, eu gosto muito de jogar também então a gente pode fazer um ao vivo aí pra ter vários games, de corrida, de FPS, de estratégia enfim, um milhão de coisa uh, que mais vai ter uns passeios que a gente faz, uns rolê algum prolongar que nem no Brasil, eu tava lá no o Brasil para Bravos Reis, eu vou por o um vídeo aí pra vocês acho que na próxima semana. Uh, também eu fui jogar paintball, mas o Paintball não deu pra fumar muito bem, porque é a minha primeira vez no Paintball, então eu fiquei mais preocupado com não tomar bolinhada do que ficar gravando, <risos> Mas a próxima eu vou ter que jogar de novo aí. Talvez eu até coloque nesse mesmo vídeo, porque eu não sei quando eu vou estar de paintball, que não tá no roteiro ainda, mas vocês vão ver também. Então vai ter uns rolês aí, tipo, numa igreja da hora, num lugar da hora, num. Enfim, tem vários lugares aí que eu vou mostrar pra vocês Vai ter minha vida aqui também, eu vou tentar filmar o mercado Porque tem muito brasileiro que tem vontade de saber como que é aqui Tem curiosidade, vontade não, tem curiosidade de saber como é que funciona a vida aqui Como é que é o as coisas, é, como é que a pessoa se veste Como é que... Ah, a pessoa se veste aqui é complicado Tá um grau, tá quase nevando A galera sai de top, sai as meninas, os caras de... É, jovens, vocês estão vendo que a vida não é só flores, né? De repente eu tava lá gravando, acabei o vídeo... Amassei o papel de roteiro E tinha acabado o cartão da câmera E ela desligou E eu tava aqui falando que era idiota então vamos lá, eu tava falando de como a pessoa se veste, então aqui tá frio tá 1 um grau lá fora, as meninas vai de top e saia, os caras vai de regata como se nada tivesse acontecido, então essa vida aqui no Reino Unido é muito diferente daí do Brasil muita coisa muda, desde você jogar o papel no vaso, aqui não tem lixo né, é uma curiosidade, é uma coisa que pra nós que vivemos aqui agora é muito mais fácil, eu fui pro Brasil se dias no Holiday lá eu jogava o papel dentro do vaso, e não pode jogar no vaso no Brasil ele tudo, aqui não, aqui o sistema é diferente, ele é feito para não entupir quando você joga o papel, e o papel também ele ele é mais, mais suave se joga na água, ele dissolve Não, não rasga enquanto você tá limpando Não rasga, não Não adianta você pensar que ele não vai, não adianta Então, tinha falado isso aí Então, agora vamos finalizar o vídeo de novo segunda vez Então é isso aí galera, vamos finalizar o vídeo Eu como todo mundo, sou sujeito a críticas A elogios, quero que você Fale realmente o que você achou do vídeo Se você gostou, dá um like, se você não gostou Dê um like, eu não sei nem se é assim o nome Porque eu preciso saber quem gostou ou não Pra saber se eu continuo fazendo vídeo ou não Isso é bom, né? Eu não sei pra onde vai chegar Esse canal, mas eu quero dividir O meu conteúdo, o meu conhecimento As minhas aventuras Aventuras é tipo essa da tarde, né? Enfim, eu quero dividir o meu, os meus vídeos com vocês. E por isso que eu fiz esse roteiro aqui que eu tava seguindo, que agora amassou tudo e agora eu já fiquei triste, porque amassou todo o roteiro. E é isso aí. Deixa a opinião nos comentários aí embaixo. Se você gostou ou não, se você não gostou, o que, que você quer que eu mude, o que não gostou, o que, que você quer que eu faça, o que eu faça algum vídeo específico, o que eu faça alguma coisa. Comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários de novo. Eu falando, eu falei a rampa. Eu falei que eu rampei a rampa, agora comenta no comentário. É lógico que você vai comentar no comentário. Você vai comentar onde? Comenta no comentário aí, ó. E compartilha o vídeo. E sim, eu tô lendo pra mim não esquecer de nada. Mas eu não, não segui isso aqui não, viu? Só pra, só pra você entender que eu fiz um papel pra mim seguir, mas... Se eu seguir, não fica legal, então eu resolvi, nós tô piscando, sabe por quê? Eu tô olhando no espelho ali porque a luz que tá aqui tá muito forte, e eu fico piscando porque a luz tá muito forte na minha cara, então, eu tava falando do compartilha, né? Olha, eu saí do, do cronograma. Se você gostou, copia o link, manda pros seus amigos, ó oh, esse cara aqui tá fazendo os vídeos, vai fazer os vídeos de um negócio lá que a gente gosta e pá, e tal, e isso aí, compartilha com a sua, sua avó, seu cachorro, com a sua mãe, porque hoje em dia todo mundo tem Facebook, tem Youtube, tem Instagram, tem tudo isso aí, então, qualquer um assistiu o vídeo. E todo mundo vai ficar feliz. Se inscreve no canal, aperta aqui, se inscreve no canal, eu posso deixar algum lugar aqui em cima também. Não sei onde se vai por ainda. Né? Vou por algum lugar. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ou não aperta nada, ou só vai assistindo. Porque o YouTube é assim, você começa a ver o vídeo. Vamos supor que vamos como montar uma mesa. Quando eu leio uma mesa, como montar uma mesa. Quando você vai ver, você tá vendo como foi criado o foguete. Porque o YouTube é isso aí. Você fica navegando, assim, navegando, navegando, navegando, navegando. Pois então, aí, galera. Vídeo novo toda segunda e quinta-feira. vou tentar postar vídeo bom. Se tiver vídeo ruim, eu não vou postar, então se não tiver, não reclamo porque eu vou tentar postar sempre conteúdo bom pra vocês. Se não tiver conteúdo bom, eu não vou postar, mas vou tentar toda segunda e quinta-feira. As lives, eu não sei o que eu não vou fazer, se eu vou fazer de quarta, se eu vou fazer de sábado, não sei ainda. Até porque tem o esquema do fuso horário, mas se você tiver uma ideia, deixa aí escrito pra mim saber qual é o horário horário pra você, pra poder ter uma base. Que aqui na Inglaterra, hoje, acho que é 3 horas a mais que o Brasil. Quando muda o horário aqui, fica 4 horas de diferença. Beleza? Então é isso aí! Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Agora você vai ver de novo e agora eu vou jogar na câmera. Uh! falou jovens, até a próxima.